Eu acredito na leitura da literatura como uma forma de, de nos modificar por, por dentro, né? bem devagarinho, para ir mexendo com as nossas estruturas, com as nossas maneiras de pensar a vida, as relações. Né? É um, uma arte que hum, promove né? Essa, esse deslocamento do nosso lugar, né? é, é, Uh, desenvolve a empatia, né, a, a relação com outras culturas, com outros mundos, né. Me lembro lá da menina lá do interior do Rio Grande do Sul, né, rural, no um mundo bem rural, assim, bem, né, fechadinho, uh, para qual os livros era a única forma de viajar, né, de conhecer outras realidades, enfim, então, é, acho que isso também foi fundamental para mim, né, para entender o papel da literatura, o papel que a literatura pode ter na vida das pessoas. Eu sou filha de pequenos agricultores do interior do Rio Grande do Sul. De Palmeira das Missões, natural de Palmeira das Missões, estudei em diversas escolas públicas e me alfabetizei numa escolinha rural no interior do Paraná, que tinha duas salas de aula apenas e a primeira e a terceira série ficavam numa sala de aula e a segunda e a quarta série ficavam noutra sala de aula, sem cozinha, sem uh, biblioteca. Então essas, esses primeiros anos, né, foram longe dos livros. Em função também da minha realidade social, eu tinha pouca, sempre tive poucas condições de comprar livros, né? Então, toda a minha educação literária ela foi feita a partir das bibliotecas das escolas, né, que que depois eu vinha frequentar. Isso para dizer, né, da minha ah, gratidão né, pela formação que eu recebi na Universidade Federal de Santa Maria e na minha crença do, do potencial de transformação né, que, que a educação tem né, na, na vida das pessoas e na vida de muitas crianças e jovens do Brasil. Sempre gostei de ler. Então, quando eu entrei no curso de letras, no qual eu achava que ia estudar gramática, lendo engano, ainda bem, porque não se estuda só gramática no curso de letras, eu descobri que podia estudar o texto literário, né? a obra literária, a poesia, o romance, o conto, como com um objeto de pesquisa, né? e descobri um... um uma história da teoria da literatura, um pensamento filosófico sobre a literatura, que vinha desde Aristóteles, Platão, e, e, portanto, eu me encontrei já naquele momento, né, em função também desse gosto que eu já tinha desenvolvido antes de chegar à universidade. Logo no segundo ano, eu já entrei na iniciação científica, no segundo ano de curso, comecei a trabalhar com a literatura portuguesa, que é a literatura que eu trabalho até hoje, e oriento trabalhos na universidade, e a partir de então o meu vínculo né, com os estudos literários só foi uh, se tornando mais estreito, né, mais aprofundado, enfim. No mestrado eu trabalhei com uma autora portuguesa chamada Lídia Jorge, né, é, que é uma a, a autora viva, né, com um romance intitulado A Costa dos Murmúrios, que trata de, de um contexto histórico bastante importante na história de Portugal, que é a, as guerras coloniais, né, ou a guerra de Portugal travada contra a independência das colônias africanas, e o romance trata da guerra colonial em Moçambique, né, da perspectiva de uma mulher. Né? A narradora é uma mulher. Ah. Então isso me atraiu muito no romance e também foi por isso que eu desenvolvi a pesquisa. Né? Uh, também ainda, durante o curso de graduação, eu descobri né, a teoria da narrativa e, e uma, um campo de investigação específico dentro dessa teoria da narrativa, que é a narratologia, né? que, que se intitula aí uma ciência da narrativa. A narrativa tá na na televisão, está no conto de fadas, está tá no romance, é claro, né? mas está nos mitos, né? é, está na, na telenovela, no cinema, no teatro, enfim. Né? A narrativa, as narrativas compõem a nossa vida, o nosso imaginário e tem uma importância muito grande na formação da nossa, do nosso modo de ver a realidade né? e de explicar a realidade. Então, a narratologia se dedica a pensar mais uh, uh, instrumentalmente, ou dar instrumentos para pensar a, a, a forma como a narrativa em si se constitui, né? suas categorias básicas, uh, o, o, o modo discursivo, seus gêneros, né? uh, categorias básicas como narrador, personagem... pesquisa de doutorado que eu fiz na UFSM, na pós-graduação da UFSM também, que tratou de romances mais conhecidos para nós, que são romances do Éstas de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio e Os Maias, e nesses romances eu trabalhei para um aspecto específico da, da, da teoria da narrativa, da narrativa, que é a construção do cenário essa, um autor realista como, né, do século XIX, explorava muito nos seus romances, a partir da sua ficção, essa relação que nós temos, uh, que as suas personagens tinham com o espaço, né, essa interface uh, homem, mulher e espaço. Então, cenário, ambientes sociais, atmosferas, enfim. Então, eu fiz um estudo bastante abrangente né, dessa modulação, dessa composição dos cenários nas narrativas do essa. Né? Esse, essa pesquisa uh, resultou, então, na minha tese e depois num livro né, que está publicado pela PUC do Rio Grande do Sul, que chama uh, o Romane... essa de Queiroz, o Espaço Romanesco. Participo de grupos de pesquisa no Brasil, entre eles um grupo chamado uh, grupo Essa que está lotado na USP e nós nos encontramos mensalmente para discutir a obra do Essa as pessoas ainda discutem a obra do Essa um, e esse grupo ele integra professores do Brasil todo e de fora do país pelo menos Portugal, Itália. Bom, nós temos uma pauta e nós discutimos as obras do essa. no momento nós estamos discutindo é, as correspondências do Fradique Mendes, que é uma obra pouco conhecida, além de da fortuna crítica do autor, a partir disso nós promovemos eventos né, para divulgar a obra do autor, para reler, para repensar também Portugal, as relações de Portugal com o Brasil, enfim. E tudo que ele ensina de, de, sobre... É, a existência humana, as relações humanas, valores, e, e porque é disso também que a literatura é feita. né? Além é, dessa interação com grupos de pesquisa fora da UFSM, eu mantenho dentro da UFSM um grupo de pesquisa, especialmente um grupo de estudos, que é composto por alunos e alunas de graduação e de pós-graduação letras, também egressos, e é um grupo voltado então para a pesquisa é... É da narrativa literária portuguesa contemporânea, como eu já falei. E esse grupo envolve, então, tanto alunos de iniciação científica quanto de mestrado e de doutorado, né? e as suas pesquisas. Também alunos e alunas que não estão, é, no momento, é, produzindo seus, suas monografias, né? mas que têm interesse em ler, em discutir teoria e literatura. Não é? Esses alunos, esse grupo de pesquisa, esse grupo de estudo, ele também ajuda e, e participa da organização da festa literária de Santa Maria, que a Frisme, é? que é um evento que nós, uh, que eu juntamente com mais dois colegas, né, o Gerson Verlan e, e o Enéas Tavares, uh, organizamos no centro da cidade. É um evento de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, cultural, que traz autores do cenário nacional, principalmente, né? autores, alguns mais consagrados, alguns começando aí né? a sua, a sua uh, produção literária. É a minha a, a área e, principalmente, o meu campo de, de teórico, vamos dizer assim, é um campo teórico que foi iniciado né, ou dominado por homens. Aos poucos, uh, a, a, a, o campo foi ganhando, então, né, importantes uh, trabalhos de mulheres. Né? Hoje eu posso citar algumas que são referências né, nos nossos estudos narrativos, entre elas, uma pesquisadora holandesa chamada Mick Bau e a Susan Lancer, que é norte-americana, as duas estudam a narratologia feminista, mas também. Uh, pensando né, nas professoras, nas pesquisadoras brasileiras né, de literatura portuguesa uh, que aos poucos foram se consolidando nesse debate teórico, nesse debate crítico né, uh, que ainda que hoje né, tem ganhado mais atuação, mas que muito tempo não tinham uh, espaço, espaço suficiente. Né, Uh, para ganhar visibilidade ou para os seus estudos ganharem visibilidade, né? Eu citaria dois nomes é, importantes aí e que são referência para mim um, a, no Brasil, né? A professora Maria Rita Remédios que foi professora da Ufsm e uma das fundadoras da área da literatura consolidadoras da área da literatura portuguesa dentro do, dos cursos de letras, né? É, a professora Maria Rita Remédios, depois né, foi professora da PUC, de Porto Alegre, né, e tem uh, uma importância grande na fundação da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, da qual eu também faço parte, uh, e, e um, um, uma respeitabilidade também fora do país, né, é, em função dos seus trabalhos. Né. É, uma outra professora e pesquisadora né, é, que eu é, respeito muito e em função do seu trabalho, do seu papel né, na, na, na ciência da literatura na, na teoria da narrativa é a professora Cleonice Berardinelli, né, que é uma das, das velhinhas né, da, nossa, da nossa literatura portuguesa, ainda viva, linda, é uma mestra é, com, com uma série de estudos sobre literatura, em especial Camões e Fernando Pessoa, é, e que deixa, deixa né, tem deixado uma contribuição é, é, fundamental né, para nós entendermos melhor a nossa história, e, e especialmente né, a história da arte literária, é, tanto portuguesa quanto brasileira. Né? Aqui na UFSM também há, há professoras como a professora Silvia Paraense que eu mencionei, né? que formou tanta gente, inclusive eu. Né? Então eu acho que a, o campo né? é, é, está se reconstituindo né? é, é, e, e, e as mulheres trazem uma perspectiva né? de abertura é, divisões, é, crucial aí né, para mudança de paradigmas também né, é, inclusive na revisitação do, do cânone literário os meus orientantes as minhas orientadas são ah, só mulheres no momento, né? Eles me movem, né? É, me movem muito em função também dos interesses de pesquisas delas, né? É, e me fazem querer também me desafiar, enfim, buscar novas perspectivas teóricas e, e, e vê-las também é, fazendo, saindo daqui, como tem algumas fazendo doutorado é, fora, né, é, já divulgando o seu trabalho fora do país, né, é, dá um prazer assim, né, e a gente sente que que fez o um trabalho, que fez o um trabalho correto, né. É um trabalho cuidado né, de, de investigação, de aprofundamento do pensamento, do alargamento das, das opções teóricas, enfim, de escrita, reescrita, né, de, de, de repensar, de refletir novamente. Né? Então, eu, eu acredito muito nessa forma de aprender e de ensinar, né? e com isso eu também aprendo muito.